Carta da Esperança, ok. Hum. Rainha de Paus. E vamos complementar as de ouros e seis de ouros também. E já vou trazer uma mensagem do oráculo. Carta da Fênix. Ok. Vamos dar uma arrumadinha. Sagitário, é como se você estivesse com esperanças de que algo dê certo. Nessa carta, eu tenho a impressão de que você está correndo para alguém na esperança que algo funcione. Você amadureceu e está confiando na proteção da vida, acreditando no bem, na luz. E aí você fluiu, se radiou, atraindo para você essa abundância que agora você está vivendo e já consegue compartilhar com outras pessoas. Mas, tem algo no ar. É como se, apesar de estar em uma ótima fase, você estivesse tentando seguir em frente. Tentando fazer dar certo. Tentando manter o equilíbrio para não dar pouco de si. Tentando não olhar para lugar nenhum que não seja para frente. Porque a carta do oráculo tem a seguinte mensagem. Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre? De alguma forma você está mudando a página e escrevendo um novo capítulo. Apesar das cinzas do passado estarem em você. Ainda há fumaça aqui. Talvez alguma pendência que você não quer olhar. Com a esperança de que esse novo momento ou essa nova pessoa tire você dessa fumaça escura. Para um lugar melhor. Então... Analisa se é realmente o que você quer. Porque, se não for, quanto mais você fugir, mais vai queimar. Tá bom? Gratidão.